Não importa, aqui é sem ladainha para acabar na história Difícil a fazer, melhor que minha. Ah! É arrogante, mas você não entende Pois é arrogante, por isso que rima a erro. Você não enxerga o teu oponente Porque é aqui no teu espelho Nós dois sabemos só o nome mesmo. não sou arrogante E também não quero ser Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você Mas também você ah! tá falar. Agora ah! o teu espelho tá quebrado É sete anos de azar Pode crer, isso é verdade Tem o dobro da humildade, também é o dobro da verdade Não sei que ensinar a ser arrogante, não sei que o pai Mas se você quiser, te dou uma dica de freestyle mais dica de freestyle Mas eu vou te matar Quem é humilde de verdade nunca vai provar Já que tá bom, indica e tão bom, de Pra lá, esse é o pode estar tá na improvisada, as portas tão sempre abertas e a mente sempre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 Parceiro que o prado te acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima Já que já fez isso com a letra do nome Nada é É minha... porque ele é o pior Copiei com a palavra do gol Porque como ele disse Eu tô doado e Segura, seu louco Esse cara perdeu já -me com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome é que é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua fita que engatilha Você é a que a duração, mas o meu brinquedo não pega na pilha, oh! é! e também então, se escuta que eu atropelar é com você, oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! você tem muito para ensinar e eu muito para aprender, Ei, hey, você tá ligado mano, você vai morrer na sua mágoa, de seis, anos, seu brinquedo é de plástico e atira água, essa é a realidade, amigo você perdeu, ele vaga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu. Oh! Eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa É a pistolinha de água Que eu é que serve pra sujeira Então agora eu com você, meu parceiro Então bota o capacete Vou usar pistola d'água pra limpar sujeira Pra limpar esse tapete Sempre ganhei de você nunca joguei estúdio Sempre eu joguei rico É por isso que a é verdade Como o barulho Você é picado eu sinto Você é muito fraco é Revelação do ano Não me desmereça Hoje eu voltei pra pegar o meu título Desde o dia que eu pisei na sua cabeça uh! Só que você receio que eu rimo por amor e não por fortuna Aí tem mais de direita, sabe o que cê faz com esse dedo do meio? Usa certo numa urna oh, oh, oh, oh. É só dois, é só dois, é só dois É, tem o um dedo do meio? Eu então, vou usar certo numa urna Se sofreu quatro já sabe que esse ano é lula Temorou, demorou, demorou, demorou, demorou, demorou. É só de Lula, te mata estilo Charlie Brown Se é estilo Charibral, é ponto indestrutível. Porque você fala pra porra, mas no eu sou meu nível. Fala que é Lula, isso aqui é procedência Seja Lula um Bolsonaro, isso nunca afetou você. Ai, tá bom, meu Deus do céu, que discurso. Parabéns pela sua agressividade do urso. É lugar no sol, estilo chorão, eu sou moderno. Tem o meu lugar ao sol e você é o lugar do inferno. Aí, para de o picante disse é arrogante: Que se eu for pro inferno eu gravo um pit com cante. Mas tá bom, Aê, aê, aê! Sabe o que eu acho estranho? Eu acho esquisito. Que é capaz do cante escolher eu, mesmo ele ainda sendo mais rico. Nossa, olha a ideia dele, avaliando. Não tô te entendendo.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 Que sua mãe importou da China. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aê, falou de mãe? esquece, a mãe tá decorada. O caso desse aqui é esquece a sua levada Mas calma aí o que cê falou, a rua não tá turva, cê falou Jabulani, vaco de homem não faz curva. <risos> Vamos deixar pra depois, lógico que faz curva, só que é só quem segurar é R2. <risos> eu, eu entendi que você é M isso eu tenho ouvido.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 Meia, uh -huh. yeah, 17. Yeah. Yeah, yeah. Uh -huh. Janta quest ou as questões do J em cima na batida. Porque sei que minha rima é prova e eu sou prova viva. Mas dessa vez as questões não vai ser dissertativa. Pois bata no rap e tem.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 Ah, sabe por que agora eu já concordo adotou? É porque é mais pesado Por isso que eu não discordo Eu tô no Eu já concordo X-OB paulistana Na sua mente JP sobe de morto